E aí, galera, bem-vindos no vídeo de hoje um tutorial sobre After Effects. Tem um bom tempo que eu falo somente sobre Photoshop e eu achei interessante trazer esse conteúdo mostrando como eu crio os meus motions, as minhas artes animadas. Vai ser até mesmo uma grande oportunidade para você acrescentar um novo serviço aí no seu orçamento ou até mesmo prospectar um cliente que estava esperando somente uma arte e você vai acabar enviando um grande print para ele. Se você gosta do meu conteúdo, deixe seu like, deixe seu comentário e vamos nessa para vídeo. Vamos lá galera, em 90% dos vídeos a etapa inicial é um pouco mais complicada e é um pouco mais chata. Eu acredito que todos vocês gostam muito mais de quando tá tudo pronto, você precisa apenas adicionar os efeitos, partículas, mexer com as cores, Esse, essa parte do processo que é realmente um pouco mais divertida, né? Mas aqui no nosso vídeo, a etapa inicial vai ser então fazer uma seleção de todos os planos da nossa fotografia. Para isso, eu preciso ter um arquivo muito bem construído lá no Photoshop, então o processo aqui de fazer o Motion, ele começa no Photoshop, tendo um arquivo que é não destrutível. O arquivo não destrutível é onde você pode retornar em qualquer momento e fazer qualquer tipo de modificação na sua arte. Caso você não tenha esse arquivo, caso o seu já esteja destrutível, né? Vai ficando cada vez mais difícil também de você completar e ter um motion aqui bem interessante. Se você não consegue fazer a seleção principalmente aí dos seus elementos, dos seus assets, aí sim vai ficando cada vez até mais impossível. Mas aqui eu já tenho então a seleção das nossas, dos meus assets, né? Eu vou estar até mesmo liberando aí para você, caso você queira fazer o teste aí junto comigo. Então aqui embaixo na descrição do vídeo vai ter o um link para você fazer o download deles. E observe que eu nem precisei fazer aqui nesse caso uma seleção perfeita, né? Por que que eu falo isso? Observe que a gente está vendo aqui a imagem mesclada, porém, com uma seleção. Aqui eu tenho a seleção de alguns prédios, aqui eu tenho a seleção de outros prédios e por aí em diante, né? O perfeito, o ideal mesmo, seria que se eu estivesse observando, selecionando, né, somente esses prédios aqui do fundo, então que eu estivesse observando somente esses prédios aqui do fundo. Como eu tenho aqui esse meu primeiro plano ainda selecionado, né? Quer dizer que não ficou errado e nem certo, mas claro, vai dificultando um pouco mais e a gente a gente perde um pouco também de possibilidade de colocar alguma fumaça começando somente aqui nesse meu primeiro plano, por exemplo, né? Mas nesse caso, eu também tenho uma seleção aqui dessa outra parte e desse meu também primeiro plano. Então, eu consegui também selecionar meu primeiro plano, querendo ou não. Eu tenho também umas imagens overlays aqui, que seria dessa parte dos LEDs, tem também o meu robô, e depois alguns vídeos aqui, overlays, que seria partículas, fog, que seria as fumaças, neblina, e mais também partículas, além também da nossa música, por fim, que nós vamos adicionar aqui um efeito de beats junto com a luz, que vai ficar bem interessante. Mas vamos nessa então, agora dito e conhecido, né, todos os assets, eu vou arrastar aqui as imagens principais, vou jogar aqui no nosso After Effects, e acabar também já criando a nossa composição, esse vídeo não é ensinando sobre After Effects, né, mas sim específico sobre essa parte aqui de Motion, então espero que você já tenha um conhecimento básico sobre o programa pelo menos, ou então assista vários vídeos aí iniciais, né, que aí você consegue acompanhar perfeitamente o tutorial, então eu vou dar aqui o New Composition, vou colocar esse meu formato 1920x1080 que vai ser no formato de YouTube mesmo, Deixo ativo aqui o Lock Aspect Ratio, eu vou colocar o Frame Rate aqui em 59,94 sim, eu já ouvi muita gente falando, não me lembro agora exatamente o por aqui, mas que é mais interessante colocar esse valor ou então 29,97 né, do que 30 ou então 60 é, FPS realmente, não sei realmente por que explicar agora para vocês, mas enfim, vou colocar esse valor aqui pra gente, em 15 segundos mesmo que seria um tempo então de Stories, eu posso dar um ok e a gente tem aqui o nosso arquivo criado, vou arrastar agora todas as layers para gente e a gente pode começar então é, alinhando cada uma delas que elas vieram aqui ao contrário né. Caso eu deixe ativo somente a minha Layer 1, eu vejo que é exatamente os prédios mais ao fundo. Então, o prédio mais ao fundo, ele tem que estar tá também mais atrás. Tem também aqui os LEDs, que vão ficar, então, por cima de tudo também. E também depois por cima aqui o rubô, que a gente vai colocar ele exatamente entre a layer aqui certa, né? para a gente fazer essa mesclagem junto com as nossas outras imagens, basta a gente aplicar aqui um blend mode, que você pode ativar até mesmo essa barra, caso a sua esteja desativada, né? Com a tecla F4 no teclado. Aqui eu coloco então em LEDs, vou colocar o blend mode Screen. E a mesma coisa aqui para o robô também, Blend Mode Screen. Mesmo que o meu robô esteja aqui por cima de tudo, né, e não entre as layers, ainda vai ficar certo porque ele tem a seleção aqui pelo menos dos seus então ele sempre vai ficar para trás, né, de tudo. Perfeito. Ainda falta eu arrastar aqui também o céu, então volto aqui para a minha pasta, eu tenho aqui o bg. Coloco no After Effects e jogo meu céu, então, atrás de tudo. A partir desse momento já tem, então, todo o cenário construído, mas falta agora, então, colocar exatamente os outros elementos e depois também criar mais movimentos em tudo. Primeiro, eu vou colocar os elementos que a gente tem aqui de partículas. Então, já arrasto tanto esse, tanto esse e uh, também os fogs aqui, que seria a atmosfera, né? Coloco tudo aqui. E vou jogar tudo para o nosso arquivo na parte de cima inicialmente aqui. Eu retiro a visualização desses primeiros três aqui. Vamos trabalhar então separadamente com cada um asset. Essa primeira partícula eu vou querer aumentar ela para que preencha toda a minha tela. E claro também colocar o blend mode screen. Caso a sua partícula né, que você fizer download talvez no YouTube. É, esteja muito iluminada, esteja ainda o fundo muito iluminado. Você pode também colocar aqui um levels. A gente coloca o Levels nessa mesma layer e você vai dar um peso aqui então nas áreas de sombras, assim você consegue então excluir alguma informação extra né, que tá aparecendo na sua partícula ou até mesmo um background presente nela aí. É, tem essa daqui então, vou retirar também o som dela, que eu acredito que tem uma música pegando aqui. Tem também aqui Partículas 2, vou fazer exatamente a mesma coisa, colocar o Blend Mode e screen, a gente tem as duas então mescladas E vamos observar o que está que acontecendo até então Então tem algumas que estão subindo E algumas outras que estão também descendo Perfeito, acho que isso já ficou certinho Não precisa a gente fazer muita modificação Agora nós temos aqui também o fog Esse primeiro eu posso aumentar também Tudo aqui na minha tela E vamos observar aqui esse vídeo, como que ele acontece Ó, tem um começo aqui que parece Propaganda, então já posso fazer um recorte Aqui nessa parte, jogar ele mais para frente E vamos ver, ó. Ele acaba vindo então daqui para lá. Eu quero fazer ao contrário. Então clico no botão direito. Transform. E aqui eu vou dar um flip horizontal. Então agora ele vai estar correndo pra lá. Posso colocar também alguma cor nele. Colocando um Heal Saturation. Então eu abro Rio Saturation nele. Coloco meu Colorize. A gente vai mudar aqui o rio pra uma cor azulada. né? Uma cor bem mais fria. Talvez um pouquinho mais de saturação. Mas não tanto. Na verdade eu vou retirar um pouquinho. 26. A gente pode finalizar colocando também aqui o Blend Mode Screen. E a gente observa novamente então o um resultado. Perfeito, essa fumaça aqui, esse fog já funcionou também perfeitamente para mim. Mesmo que ele faça alguma coisa muito agressiva depois, eu acho que ele já tá bem certinho. Talvez eu possa somente aumentar um pouquinho mais ele. Beleza, vamos adicionar aqui o segundo fog que seria na verdade a layer fog1. Eu vou então aumentar ele. Eu vejo que é um fog que tá presente aqui um pouco mais no chão, então ele vai ficar presente mais aqui é, no nosso primeiro plano mesmo. E também percebo que o seu fundo ele tá um pouquinho cinza, né? Ele não tá simplesmente preto mesmo, realmente preto. Então vou abrir aqui o levels desse daqui. Vou puxar um pouco mais aqui as áreas de sombras para que tudo então fique bem preto mesmo, 100%. Agora sim, posso colocar também um Heal Saturation. Mesma coisa, Colorize ativo, modifica aqui no Heal, quer é colocar a cor que eu quero. E se eu quiser também depois modificar a saturação dele ou então a luminância. Perfeito, posso finalizar colocando Blend Mode Screen. E vamos observar pela última vez aqui, então, essa cena. Eu tô achando que tá tudo muito neblina, no caso, seria talvez esse Fog 2. Não, esse Fog 2, ele tá muito potente, então vou colocar aqui a opacidade dele. E um valor um pouco mais baixo, 50%, para que minha imagem ainda tenha um contraste bem interessante. E além também disso tudo, vou colocar aqui um Adjustment Layers. Vou colocar ele por cima de tudo. Abrir um Levels. E através desse meu Levels, eu consigo também adicionar um pouco mais de contraste peço poucas sombras, ilumino poucas luzes, e a gente tem então exatamente esse efeito. Aqui nesse momento eu já posso colocar também a nossa música, então vou arrastar aqui ela pra gente, Cyber Music. Se eu não me engano, até mesmo no meu vídeo, coloquei mais ou menos a metade dela pra frente. Vou colocar aqui pra gente ouvir. Mais ou menos nessa parte aqui mesmo, a gente tá um pouco mais suave. Porém ela fica muito alta aqui na sua versão original, então vou colocar... Menos 8 decibéis, já vai resolver bastante pra gente. Vamos nessa adicionar também aqui mais alguns elementos, além das partículas, além do fog. Agora eu quero colocar talvez alguns carros voadores. Eu tenho aqui o vídeo deles também, já vou arrastar para o After Effects. Vou colocar eles aqui então pra gente. E agora sim eu vou estar mesclando junto com as layers, colocando alguns carros para cima e outros carros também para baixo. Porém, nessa parte inicial eu quero ajustar o vídeo, encontrando aqui a parte que começa exatamente o carro. Posso cortar nessa parte, arrastar mais para lá. Eu vou também transformar ele e colocar clip horizontal. E agora a gente pode trabalhar esse carro. Então, primeira coisa que eu vou fazer vai ser abrir o nosso efeito Key. Vou colocar aqui no um Effects Key 1.2. Aqui no ajuste eu posso dar um simples clique e a gente consegue então retirar aquela tela verde. Vou ajustar aqui para que ele retire um pouco mais também. faça uma correção um pouquinho mais interessante e a gente já tem o efeito então perfeitamente aplicado. Eu vou ajustar também esse carro para que ele fique um pouco mais ambientado junto com o meu cenário. E para isso, então, eu vou abrir aqui um Lumetri. Color. Em Basic Correction, eu vou colocar ele um pouco mais magenta. Eu vou também iluminar um pouco mais esse carro. Retirar bastante aqui dos seus contrastes, dos seus highlights. Eu vou elevar um pouco mais os shadows, um pouco mais também aqui os blacks os blacks, principalmente porque ele vai estar tá atrás aqui da nossa atmosfera, né? Então a gente precisa que ele fique é, com as sombras bem lavadas. Talvez um pouco mais de azul, um pouco mais para lá. E a gente já consegue, então, mais ou menos aqui, mesclar o carro junto com o nosso cenário. Vou deixar ele bem pequenininho agora, e a gente vai começar, então, a distribuir ele por toda a nossa cena. Primeiro eu vou querer esse daqui, que vai ser na frente de tudo mesmo, do jeito que ele já está. Depois eu vou dar um CTRL, com mais T. Retiro som dos dois aqui também. E vou começar a arrastar agora aqui para trás. Onde que esse daqui estaria? Esse daqui ó, estaria então atrás desses prédios. Vou deixar ele bem pequenininho. Mais ou menos desse tamanho aqui. Ó. Já vai ser suficiente para a gente. E vou reposicionar ele também. Talvez um pouco mais para cá. Vou dar o CTRL, mais +D, D. Diminuir também ele. Jogar um pouco mais para cima. E aqui na parte de trás eu vou até mesmo fazer várias cópias dele. Seria interessante ter um movimento um pouco mais alto de carro lá atrás, que não chamaria tanta atenção assim, seria uma informação bem interessante para gente. Mais ou menos aqui, vou fazer uns começando também lá atrás, para que o vídeo tenha um tempo mais interessante para rodar. coloquei ele ó. iniciando aqui no começo da cena mesmo, Ctrl de mais D, e um outro aqui na parte de cima. Agora, eu vou voltar um pouquinho aqui para o meu cenário, onde eu vejo que a minha lua, ela não ficou tão interessante, ela não ficou tão chamativa, ela acabou ficando, na verdade, bem escura, né? Então, veja aqui no meu BG, vou colocar um Levels, e a gente pode, então, somente elevar a sua iluminação aqui, ó. Mais ou menos assim, ela já fica um pouco mais chamativa, e acaba criando, então, todo recorte dos prédios, né? Que seria um grande objetivo nosso nesse caso. Vamos voltar para os nossos carrinhos aqui, e a gente vai fazer, então, um movimento em cada um deles. Como que eu faço esse movimento? Eu vou selecionar esse meu carro maiorzão de todos mesmo, que tá aqui em cima. Vou colocar ele mais aqui, ó. E na verdade, ele tem que ficar atrás desse nosso primeiro plano. Então, eu vou colocar exatamente atrás da Image Pipe. Agora sim, eu posso abrir aqui os nossos transformadores. Vou colocar um frame aqui de Position. Vou colocar no último 15 segundos aqui e arrastar ele então lá para frente, beleza? Aqui a gente tem um movimento bem simples e bem seco mesmo, então eu gosto bastante de selecionar esses dois keyframes nosso. E vou apertar agora o Shift e o F9, assim a gente vai ter o Easy Easy. Outra forma de fazer isso seria clicando com o botão direito, Keyframe Assistant e a gente tem Easy Easy In e depois também, caso eu queira, o Easy Easy Out. Aqui eu vou colocar o In mesmo, perfeito. E a gente já tem um movimento então interessante aqui desse carro, vamos ver o resultado. Eu acho que ainda está muito lento, então eu quero colocar ó, esse final aqui, na verdade, eu vou fazer o meu vídeo ele demorar menos tempo, 10 segundos aqui, depois a gente faz o corte. E esse final não precisa vir até aqui, porque ele já some mais ou menos até essa medida. Então eu já posso deixar ele finalizando até aqui no prédio. Assim ele vai acabar então passando um pouquinho mais rápido pra gente. Perfeito, essa velocidade aqui ficou ótima e a gente pode pular para os outros carros então. Eu vou deixar marcado aqui o meu pin, né? exatamente nesse tempo aqui que eu finalizei o efeito, e a gente vem então no outro carro, por exemplo, este daqui que está aqui em cima. Então eu venho nos transformadores, coloco position, arrasto esse meu primeiro keyframe para lá e a gente pode arrastar então o carro ó, segurando o shift que ele vai lá para frente fazer ele até chegar aqui no final da minha tela, perfeito? Então assim eu já tenho um outro movimento, vou colocar ele ainda mais pra frente na verdade, mais ou menos aqui assim. Tenho aqui um outro movimento, seleciono os dois frame aperto Shift F9 para fazer o um movimento um pouco ainda mais tranquilo. Eu posso selecionar todas essas layers para marcar que o final vai ser exatamente aqui nesse segundo e eu já fazer um corte então para ficar um pouco mais fácil. Aqui eu já tenho então esse transformador de position e eu não preciso ficar criando de 1 um em um, toda vez criando e colocando Shift F9. Eu posso simplesmente ó, selecionar esses dois keyframes, vou dar o Ctrl C, vou fechar agora desse daqui. Seleciona agora o meu carro de fundo que vai ser esse daqui que tá aqui embaixo ó, e vou dar o Ctrl ou Cmd mais V. Veja que ele veio para a mesma posição, né, que a gente tem. Então aperte o U no teclado. O U no teclado vai abrir exatamente os nossos keyframes. E a gente pode então movimentar com o teclado aqui, ó, segurando Shift ou não, para a posição que a gente queira que ele vá realmente. Tem agora esse outro carro aqui bem pequenininho. Vou dar o Ctrl ou Command mais V e a gente vem movimentando então para onde a gente queria que ele estivesse realmente iniciando. Feito isso eu vou fazer o corte agora nas outras layers também aqui de baixo. E vou também já fazer o trim aqui na minha composição completa. Composite settings. Vou colocar exatamente então agora ó, 9 segundos e 59. Ele vai cortar então certinho aqui pra gente. Vamos observar aqui então tudo que tá acontecendo, tudo que a gente já fez. Beleza, tem uns carros ali no fundo que eles acabam passando um pouco mais rápido, outros eles vão um pouco mais lento E isso acaba trazendo uma boa diversidade né, para a arte, ela acaba ficando cada vez mais realista mesmo. Para essa nossa música aqui, ó, a gente pode colocar o efeito também para que os brilhos, as luzes, né, reajam junto com as batidas da música. E para isso a gente pode fazer exatamente dessa forma. Eu vou estar clicando com o botão direito na minha música, venho aqui em Keyframe Assistant e vou colocar a opção de Convert Audio to Keyframes. Ele faz, às vezes, um load, de caso a sua música seja muito longa, tá? E vai jogar o arquivo, então, aqui pra cima. Eu vou criar também agora, ó, um New Adjustments. Vou colocar um efeito de Brightness e Contrast. E a gente vai aplicar, então, para que esse efeito aqui, ele esteja reagindo junto com as batidas da música que estão salva nessa nossa outra layer de cima. Para isso, eu venho aqui nos meus efeitos... Eu vou segurar o Alt e clico aqui no reloginho do Brightness, onde a gente pode aplicar, então, a aba de colocar códigos. Aqui tem várias opções para a gente fazer, né? Portanto, a única coisa que eu quero fazer é abrir aqui os keyframes dessa outra layer com a letra U no teclado de novo. Com a letra U você sempre abre os keyframes dela e a gente vai arrastar este caracol aqui para o último slider. Então veja que agora todo efeito de luz, todo neon né, vai estar reagindo junto com a música. Isso é muito interessante porque a gente não precisa então fazer o efeito separadamente em cada uma das layers. Aqui nós já estamos chegando em um bom resultado e por fim eu vou fazer somente mais um último movimento. Porém esse movimento não é feito diretamente no After Effects e sim por um plugin que eu instalo aqui no programa. Eu não preciso sair do After Effects, mas preciso sim ter esse plugin extra, que é o Animation Composer. Ele é um plugin gratuito, você pode baixar exatamente igual o meu, tá? E assim fica muito simples para você criar também ainda mais movimentos. Qual que é o movimento que eu vou criar aqui? Eu vou selecionar primeiro minha lei do robô, então essa lei aqui, a gente pode ver o antes e depois, beleza? E eu tenho aqui esse efeito que faz exatamente isso. Ele deixa a minha ler movimentando de um lado para o outro. A gente pode fazer esse efeito do mesmo jeito que fizemos aqui com o áudio, né? Ou seja, através de um comando, uma linha de comando. Mas fica muito mais fácil através do Animation Composer, né? Então eu seleciono simplesmente que o meu robô já tenho o efeito, clico duas vezes. E aqui eu tenho também a potência, porque inicialmente ele vem com uma potência muito grande. Ele vai movimentar demais aqui na cena. Eu vou colocar aqui, em vez de 100%, vou colocar a intensidade dele em 3%, perfeito. E aqui também agora nos nossos carros, a mesma coisa, Eu vou colocando de um em um E depois então de todos os efeitos aplicados, nós vamos ter exatamente esse resultado. Bom galera, se você gosta do meu conteúdo, deixa aí também o seu like, o seu comentário, vamos conversar, vamos debater, mande também sugestões para novos tutoriais aqui no canal que eu fico muito feliz por isso. Muito obrigado por ter assistido e a gente se encontra então no um próximo vídeo.